Oi? Então, como será que vão andando os laguinhos? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Estamos saindo de, de férias, eu parei um pouquinho por essas semanas. Estava vendo outras coisas que, eventualmente, vamos trazer para vocês um pouco mais à frente. Algumas coisas... né? Não, não dá para contar, mas outras coisas dá para contar. E, e nesse meio tempo eu fui mexendo um pouco no, nos laguinhos, à medida que ia é, dando algum tempo, e vou contar a evolução de como está acontecendo esses laguinhos. Legal? Então, se curtirem, dá um joinha, um like, um gostei e se inscreve no canal. Vamos dar uma olhada. Meus laguinhos vão tomando forma. Ontem trabalhei um pouco, hoje cedo mais um pouco, então, vamos ver o que foi feito. Levantei e coloquei algumas pedras a mais, porque as crianças, passarinho, gostam de vir tomar um banhozinho aqui. Então já estou preparando o terreno para eles. À medida que o nível d água vá subindo, eu volto e coloco mais pedras por baixo, eu vou fazendo umas piscininhas para eles tomarem banho. Ontem havia colocado por aqui uns aguapés. Eles estão indo bem aqui e já estão se organizando. Já estão levantando outra vez. E hoje cedo plantei algumas espécies que já tinha aqui em casa. O que a gente vê aqui é lírio do brejo. Lírio do brejo... É aquela florzinha branca cheirosa toda a vida que a gente encontra nos fundos de vale. Essas outras aqui, mais avermelhadas, arrocheadas, é o biri, o biri vermelho. Essa mais verdinha é um biri também, mas é um biri amarelo. De maneira que a gente vai compondo os laguinhos aos poucos. Chuvinha bastante boa essa noite. As íris em flor e essa outra plantinha aqui, florzinha linda. Eu não me lembro o nome, mas tenho anotado. Segue o nome aí embaixo. Com as chuvas, olha a íris. Com a chuva nossos laguinhos encheram bastante. Já estão com uma cara bastante legal. O que foi plantado está indo tudo bem. A grama transplantada está indo bem. Eu vou ter que arrumar uma ou outra planta. Olha, essa segunda parte já está quase no limite. Esse fim de semana tem miguel. Então nós já vamos arrumar isso. Agora eu vou recolocar algumas plantas que saíram aqui do lugar. Esse lírio do brejo saiu do lugar e esse biri também saiu do lugar. A gente já arruma isso. No restante está indo bem. Aqui o copo de leite já vem vindo, já está lançando as folhas. Ok, até o momento está indo tudo bem. Nosso laguinho, pé em flor. Vamos ver se eu pego ali a libélula semeando os ovinhos na água. Ah, é muito legal. As larvas da libélula, elas são... Muito agressivas. Então, o que tiver de larvinha, de mosquito ou qualquer outra coisa ali, as larvas da libélula vão atacar. Mas a gente pode ver, mas a gente pode ver que até o momento, aqui está tranquilo, tem algumas larvinhas de mosquito por aqui, mas já as larvas da libélula vão. Começar a dar em cima delas. Olha, a água já está mais clara. Já está mais assentado. A vegetação em volta, o biri já pegou. Temos aqui o, o papiro que já lançou hastes novas. Olha a libélula. Vou chegar mais perto dela. Oi, lindeza. É muito interessante acompanhar isso, né? Então o lago já começa a ter uma vida própria. Em volta, os copos de leite já pegaram. Aqui a água está um pouco mais verde, porque chega ainda muito nutriente. Então essa cor esverdeada é por conta das algas e as algas aí são bem-vindas porque elas estão produzindo oxigênio e facilitando a degradação da matéria orgânica. Já a passagem para o outro lago, ele retém, a gente viu que é um filtro, esse daqui é o Thor, Oi, Thor. e olha que coisa mais linda. As flores aqui do Eicórnia Eichor... crassipes é o um nome científico do aguapé, as flores são belíssimas. Nossa represinha, as águas chegaram, nossa represinha está indo bem, está funcionando bem, o papiro já está crescendo. As plantas com esse calor e as chuvas estão crescendo bastante. Maravilhosas as flores do aguapé. Olha que beleza. A água aqui já está com uma coloração ou com uma transparência maior. O que tinha dióxido de, de ferro no solo já está se assentando. Então, a água está ficando um pouco mais clara, diferente daquela primeira lagoinha, aquele primeiro laguinho. Vamos chegar lá para ver. Olha só, aqui é a água que chega do filtro biológico. Ela está mais escura um pouco, está mais esverdeada. Em volta, nossos amigos copo de leite já pegaram, bastante ervas já pegaram também. E nessa parte, segundo o laguinho, depois de filtrar pela parte de baixo, como a gente viu em outros vídeos, aqui a água já está mais clara. Deixa eu passar do outro lado. Então por hoje é isso, estamos voltando aos poucos. né? Então, muito agradecido novamente por acompanharem o canal e qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima!